Eleve o seu conceito de espaço ideal, Harissa. Casas suspensas de até 497 metros quadrados, com apartamentos de 3 a 5 suítes. Visite o decorado e sinta como é viver em um lugar com design e acabamento perfeitos e com a melhor localização da cidade no Jardim das Américas. Harissa, valorize quem você é. Venha conhecer sua próxima conquista. Um empreendimento São Benedito.